Salve família, começando mais um vídeo aqui Pra quem não vê a motoca ainda Tá aqui a motoca o TBIzão dela tá original preferi assim TBI original Bico de, de 14 furo é, Alta vazão, né Bico de alta vazão, TBI original é, Nós pintamos a tampa dela aqui, ó Voltamos com uma corzinha É o prata lunar, pra quem quiser saber, né É mais perto do original aí Que eu preferi Melhor do que aquele meio polido que tava com esse escapamento feio aqui, ó. Esse aqui é o Dory, rapaziada. Dory retro. É... Depois que eu caí, eu tive que mandar soldar o bacalhau. Ficou perfeito, mano. Ficou perfeito. Nem parece que foi soldado. Pode ver que deu esse raladinho aqui, ó, do meu tombo. O dori era novinho. Fui buscar lá em Ribeirão esse dori Então é isso aí, família. A gente chegou a colocar o TBI de CB300. Mas não ficou bom. Aí eu retirei ele e coloquei o original com um bico de 14 furos, certo? Vou estar tá dando uma ligada aqui pra vocês. Ó, pra quem não sabe, a motinha tá com um pistãozinho 66. Meia meia. É, eu montei meia cinco e meio, cheguei a montar. Só que colou. Porque na hora de nós encaixar a vela aqui. A vela desceu. A vela entrou torta. Aí ela prejudicou a rosca aqui. Nós fez rosca nova. Tudo no local aqui, caiu pra dentro e entrou no cilindro lá o farelo, acabou estragando. É... Então vou estar tá dando uma ligada aí pra vocês verem na motoca, beleza? Sobrou o guia de válvula É uma coisa comum de isso acontecer aí na 160 Quem tem 160 preparada sabe Então é isso aí, família é, Nós vai estar tá desmontando, trocando esse guia aí Pau na máquina Botar o 66 pra moer Morou? Acho uma esquadinha como é que tá já, ó Direitinho que nós gostamos Mas ela tá ficando alta, mano Tá pegando muito firme no chão, ó Tá ficando alta Tem que dar umas batidas nela aqui pra baixar Morou? Mas é isso aí, família Vamos ver esse lado aqui é, ó. Pintadinho, pintadinho, ó. Bala, do jeitinho que nós gosta Demorou? Aqui foi dado uma mão de tinta só. E duas de verniz. Demorou? Ó, a relaçãozinha, rapaziada. Esqueci de falar dela, ó. Relaçãozinha 33, 14. 33, 14. Pilãozinho 14, coroinha 33. É isso aí, família. O terror tá ali fora, mano. O terror tá aqui, ó. Ó o verdadeiro terror aqui, ó. Essa aqui dá pau na minha... Até de primeira marcha. Você <risos> é louco? Fui pegar a pista ali com eles ali na norte ali. O vídeo vai estar tá aí no canal aí. Ele passou a milhão do meu lado deixou pra trás. Lazareno. Ó. Relaçãozinha, é 38, cara? É 38? 34? Relaçãozinha rapaziada 34, 34 o que? 34 o que? 34? 34? 34,16 34,16 Carburador de estrada, pistão 70 É famoso 4mm de mentiroso né? É o pistão 70 E 2 de curso 2, você jura mesmo que é 2? <risos> Falou que é Vamos tentar ligar esse aqui <risos> Você é louco! Nossa senhora! Nossa! Quem gostar de pega mesmo, tiver uma, uma 86, 89 aqui ó, pode trazer com essa aqui ó, é a mais rápida da oficina, ó. essa aqui é do Michael mano, essa aqui é a Braba, quem precisar de trampo de retífica aí ó, ó o Michael tá na fita ó, aqui nós tem tudo rapaziada ó, nós tem pistão, nós tem comando, nós tem, como chama esse bagulho que é seu nome, mano? Copo centrífugo, tem, tem flange, tem coletor de alumínio, tem comando, é... tem embreagem, tem embreagem 6x6 essa é. aqui é boa, viu rapaziada? Isso aqui tá na minha moto. Mas é... tem tudo aqui que você precisa, mano. Boa. A gente faz encamisamento, faz cilindro, faz retífica, tudo que vocês precisar. Tem linha, variedade, tem viado também. é, eu tô... <risos> é isso aí família. Olha. Essa aí é a oficina aí Gabriel Rabelo Cadê o nome, tá? Ah, tá? Gabriel Rabelo 8181, na verdade é 881 Beleza?